A Mumu é raiz, né, mano? A Mumu é raiz. A Mumu é raiz. Vixe, que ano. Aí pegou um boneco tem de 2020. Raiz. Tem que ser os raiz de Season 1, 2, cara. A Mumu é raiz. Soraka é raiz, mas não é tão raiz mais, Soraca. O Rikki Ar... é raiz. não. O Rikki é muito raiz. Se assim, bem que teve rework, tá né. É. Nossa, lembra quando o ult do que era point click? O cara apertava Nossa, aí. Era, o que era muito divertido jogar com ele. Cara. Blitz é raiz, né? O Blitz conta como raiz. Claro que conta. Blitz conta. Ô, oh, da raiz, raiz também? É. Ah, tem a N-Gotica. A N-Gotica é raiz também. É. Eu vou de Mumu. É Mumu. Tenho... É Mumu. É Chibretan, velho. Todo é mundo que tem, que tem essa skin, velho. Skin do, do... Ah, do Facebook, né, vou... mano? Eu vou com essa do Bigode aqui, ó. Esse aqui é caprichado. Dale, Um lauzinho com os amigos. Que legal. Bora, é. Invade? A gente tem, tem blitz, blitz, tem Blitz, que blitz que tem Blitz, tem Blitz, né? É isso aí. Vai ter invade, óbvio. Eu já vou no slow aqui, pra gente. Vai, vai, vai, vai, Que não. Que, não, não. Não. que Cara bom, velho! Não, você é muito bom, você é muito bom, Kenal. Toma é kill, louco, kill, toma velho, kill, cara. Já pegar o ah, Que vou. Cara, eu... cara bom, velho. Cheio de dinheiro ainda, pra tu escolher, velho. Ele tá me Ih, qual é a? Ih, que cara bom! Que cara bom! Bravo, gratão! Onde que o colega Que libertou. isso, mano? Não, não, não. Virou bagunça, porra. 4x0. Todas as para leis para na juqueira. maçã. Troquei pra tu, troquei pra tu. Que isso. Vai ficar vai fácil lá. mais. Tem pressão aqui? Ó, oh, o cara eu vai brotar. Cadê, galera? Pressão mid, pressão mid. Tô mídia. sem mana, hein? Tô sem mana, mas tô chegando aqui. Nossa, gente. ela tá com 4... Quatro... Mano, quem que é esse cara aí? Solado! Mas, <risos> tá pra lutar aqui? Quer lutar aqui ou não? <risos> não, matei. Tô passando. Como é que aqui, eu tô aqui? Ela vai dar win. Oi, eu vou ir, em. eu não precisa jogar. Tá morto. Só mata isso aí. <risos> <risos> <risos> forma catapa. Forma catapa. Forma catapa. Não vai dar. Não vai dar. Ah, Ai. o tem pimenta. Tá fidando com o roquinha ali, velho. Mano, bot lane né? Vou, vou tentar. Uma página, velho. Vou tentar, hein. Vou tentar. 1700. Não, dá. Não, oh, não, ninguém... dá, não dá, não dá. Ninguém tem flash. Ah, tá prato, eu confio. Mano. Vou fazer a mobília. Vou tentar, vou tentar. <risos> olha a play, Pimp. Pimp, olha a play. Hum, hum. Ah! Meu Deus, não, você tá. Você tá vendo o nesse aí, né? Chega e farma os dois, minions, vai embora. Vai, mano, mata os dois, vai Juqueira, vai vai, vai, vai. Eu vou voltar tá Ju... agora, porra. Eu tô sem flash. Ah, vai vai na raça. Calma, calma. Relaxa, vai, é B dar... ah, é. não, amigo, é bem não. cara tá louco aqui. Vai, vai, vai, oh! Hum, não deu. Chorei na cara dele, é, tô chorando o na vai, cara dele. O flash? Morri, pequena. Vip, falou. Juqueira from Brazil. Cara, ah, se não tivesse estado doendo aqui eu ano, não matava o filho da puta, velho. Deus, porra, Pimp! Agressiva, caralho! Ah, eu tentei, mano. Não deu? <risos> mano, eu fazer Sunfire. É Sunfire? Não, full AP. For... Que isso? Cria fenda, então, eu cria fendas? Ah, full AP, porra. Eita, eita, ele já lançou já... já... já... ali. Caralho, Gatão V2. Gatão V2 tem o quê? Saiu foto. Tô chegando, oh! G2, tô chegando, Gatão. Oh! Pior que o Grátis tá quietinho ali, ele tá full tryhard. Eu chamo a profissional três vezes. Ele deve estar tá frisando top e os caralho ali, velho. Sim. Pronto, <risos> <risos> tá. <risos> Juqueira, brota, brota, Juqueira. Tô brotando. Level vai. 6. Vai. O pobre que, marou, é o, mano, o Divine. É é Eita, é ah, Fiodão. Bota o, o Vini, cara. Ai, Uta, W? O Alguma coisa? Vamos? Ah, foi no menor ali. Vai. Vai, ah. filha da puta! Tirei shield, tirei shield! Predict... Ah, não acredito. Ah, não! Não tem casa, boa. <risos> então toma. <risos> God, God, God. Boa, Caralho, eu não te os caras agora, hein, rapaziada? <risos> mano, olha que, olha que da hora. Nós está jogando junto e tá o gratão boa. lá na ilha. <risos> mano, o top é muito triste, é velho. muito massa. Triste, top, velho. É, muito massa, é muito mano, da hora. Cara, mano. Mano. Muito <risos> da hora dá dá ó, claro que dá puxa aí que ele mata vai vai não ok, não não não, não não vai eu não não Vai, não não não vai, vai. vai, vai, vai, vai, vai. não não não não não não acredito, Nossa, Pelé. não não não acredito, não vai, Só vai, não vai, não vai. não não não não vai, não vai, não vai. não não não não não não eu cheguei, vou... cheguei, o pai Ei, tá vou... um, o pai tá um, o pai, tá um, pai tá um. Eu te ajuro, meu cria. Eu ajuda, te... não. Mata a Gale, mata a Gale. <risos> que delícia, muito forte, muito forte. Vai, Odia. Nossa senhora. Oh, bora, a te... bora a flash que? bora a flash Q. Mata no Tibbers. Bora a flash que, não, mata Ei, no tibers. Na boca. Nossa. Eu tô atacando, vai, que... Joqueira. Então toma. Tem ah! Vem, filha da puta, ajuda, caralho! <risos> Tacou a torre, menor, é não tancou! Tô não, online, tô não. online. tinha, tem uma tristana aqui! Tinha uma grátis da mano! E aí, mano? Ah, é uma tristana 0/4 de cara! Ah, vai! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Calma, que eu tô me vendo! Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei boladão! Na cali, Isso foi sem stun? Como que você mistura nisso, cara? Ai, perdi a catap Ai, o cara deu o Qzinho sem stun. Eu achei que tinha stun que não? Não, repórter sai né? Que Nossa, não é bad. bad, não é bad, não é bad. pô. você jogou bem ali, velho. Com eu baguio. achei que ele tinha stun, porra. Safado. Não, ah, foi bom, assustou os <risos> cara, resetou a play, é isso. Meteu essa. não assim, vou assim. anotar aí, não, Gratão. Isso, isso, eu que isso. Que eu já Gratão. Cadê o Vai aparecer, vai aparecer. Apareci. É bait, é bait, Gratão. Relaxou. Não é bait, não, Gratão, o cara dá muito dano. Man. É bait, Gratão, é bait. Ó, <risos> oh, vou facilitar a play pra vocês, oh. ó. Já foi, ó. Ó, ó, ó, ó, na boa. Eu quero o ó. Relaxa, acerta. Show. Não, aí faltou um time play. É teu? É teu? É teu? Eu. Você tem stack? Ui. Você tem stack? Ui. Cara! Boa. Bicar, então, no. Relaxa, relaxa, mata. <risos> <risos> <risos> oh, oh, matei aqui também da mala. Porra, é foda, hein? É, né? é, que dano, cara? De... Ponte clique. Ai, mano. Tá querendo flechar o E da Kyle, mas depois que eu tomei o E, tomei mil de dano. My bad. Oh, eu demoro, mas chego rápido. Que hein, isso? Ó. Que isso? Mata no mundo. Oh. Que oh. na sem ult, gratão. Quem oh. ult? Oh. Quem oh. Ult? Oh. Que ano oh. sem ult. Que na sem ult. Que isso? Tá pro Carai gratão, não dá tá pro gratão. Humilde. Gratola, Gratão, é, gratão. Só oh, urso, só oh, urso, oh, urso. Vai, grátis. Vai, grátis. Penta aqui o grátis. Penta, penta, penta. Penta, penta, no top, no top. Tem que ver o top. Vamos buscar a fura. Não vou conseguir chegar pôr, lá. Não dá, não dá, não dá. Até chegar lá acabou. Acho que ela vai ligar. Então velho. E o cara vai fazer, o cara quer fazer o bagulhinho ali. O cara quer fazer, o cara quer fazer. Tô tá querendo meio de aqui. vou chegar, hein? Eu tô tryhard, cara. Eu não tenho ult. Isso que é isso, senhor Dianna. Deixa o cara fazer, não, rapaziada. Deixa o cara tirar ama, do dragão. Não vai porra fazer nada. Porra, ele, porra, ele, porra. Ele tá deixando o dragão, é, oh, pô. Tem que matar o é, safado. Tem também descer, também descer. Olha ah lá, o dragão é deles, pô. dragão é deles. É a vida. Que hum. pode que eu peguei aqui? <risos> Pegou? Oh, é, é? Isso. Deus. Deus. Cara, tô fechando, tô fechando aqui. Ajuda lá. para é pra tu. Vídeo awesome. Olha para pra mim. Tô no lance. Ih, não tô mais. Ah, aqui, vive, aqui, vive. aqui, aqui. Ela acho que ele de não desvia que? de mim, não. On the way! Pensa aqui. Ai, ma Mamei. Coitado, tristão. <risos> Ô gradão, gradão! Ô gradão! Um. Caraca, deu pegar os dois, quase foi mesmo. Ai, meu Deus, tem um. <risos> gradão, toca a torre, toca a torre, toca a torre, tô chegando! Me ajuda! Tô chegando, tô chegando! Nossa, ele saiu mesmo! ele, Ele vai matar ainda! Ai, Light Vai estar uh, God, sai daí! Ai! Ué, você tomou o dano, mano, tomou o stun! Eu sabia dessa animação. Oh, jura, eu vou deixar o jura estouro ti júlio, aqui, júlio, ó. Júlio aqui, júlio aqui, júlio aqui, obrigado. aqui, Obrigado, obrigado, Kina. <risos> Bravo, Kina. Que, que isso, matou ainda, God? Não guardia. importa, né? Dale, dale, dale, dale. Ih, ó, tacou, tacou a frecha, tacou tá onde? Errei, errei, errei, errei. Lá, no <risos> de de <risos> ver... tá o futebol dos é streamers. O RIP tá querendo que fazer pariu, isso. O RIP tá falando que eu disse LED da, da. A gatinha apertou R no meu teclado aqui, mano. Fiquei fudido. Porra, tô rodando igual um peru tonto, brother. Caramba, que merdinha. Tô vendo full assim, Porra, mano. Não de é. <risos> gradão, vou jogar mais, não, diz o Yoda. É. Gradão, é muito rápido, Gradão. não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. É, <risos> Highlight, highlight, highlight. Ah, fala dele, fala <risos> dele aí, ó. Nossa, Ai, mano, eu desativei meu W, eu acho que eu matava, brother. Mas... Brinquei. <risos> Salvei, você. Ó, oh, eu não mato esse Z, não, tá? Não, não vou deixar. aqui, beleza? Ah, mano, eu flechei nela, ela me jogou pra longe, véi. Mano, o Zidane rolou aí o. Cara, eu deu um errado, mas ele morre. <risos> levando aqui, N-Split ó na boca desviou futebol dos streamers peguei não quero tá não ó queira ó atrás relaxa relaxa tô beitando tô beitando ó eu vou estourar hein tô vamos buscar vamos buscar ó aqui Aqui, olha ali, olha! Bateando aqui, caralho! Aí boa! Jura, jura, jura, jura! Ela vai, ela oh, vai, ela ela vai, ela ela vai nem ah, empurra! Boa boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa! Caralhante, caralhante, caralhante! Nice! Opa, cena, opa, cena do irmão, velho! GG, velho, é isso, GG! Que time jogo. é esse, velho? Só esse time mesmo, pro Brasil ganhar o um Mundial, velho. Agora vem, hein, velho? <risos> esse é muito roubado, cara. Esse não toma dano, cara. Caramba, é muito bosta, papo reto.